E hey, aí, gurizada! Tudo tranquilo? Luxuais na área! Bom, hoje é, eu vou retirar a ECU da minha moto, da Ruiva, e provavelmente quinta-feira eu esteja fazendo o remap dessa ECU. Então eu quero só gravar o, a moto fria ainda, né, a oscilação que ela tem, na, logo após a partida para a gente ver como é que isso vai ficar após o remap segundo informações que eu já tenho essa, essa oscilação que ela tem enquanto fria ela some após o remap ou seja, é, isso a gente constata com isso que a moto fica a, a questão de misturas a, de ar, combustível e combustível enfim, ela, ela tem um ganho é, estrondoso, né? É, tanto é que a gente consegue retirar o limite de velocidade dela, ela tem um ganho de RPM, não sabemos ainda se tem um ganho de potência, porque ainda não passamos a moto, é, nem eu e nem outros colegas, não passamos essa moto ainda é, no dinamômetro antes e depois do remate. Então vamos acompanhar. Bem, galerinha, uh, vamos começar tirando as duas carenagens laterais, parafuso. Depois temos algumas, alguns, de, alguns botões de pressão para poder retirar a capa do tanque, levantar o tanque e retirar a ECU da moto. Bom, oh, galera, uma dica para tirar a carenagem então, superior, tá? É apenas um parafuso. A gente tem uma pressão de borracha, bem aqui no S. A gente tem uma outra pressão de borracha, mais ou menos nessa região aqui, e temos duas depressão aqui acima do radiador e aqui abaixo do radiador. Tá bom? Depois é só puxar. A carenagem para frente e ela sai. Beleza? Bem, gurizada, vamos tirar agora a capinha do tanque. A gente tem um parafuso aqui e um parafuso aqui, certo? Quem não sabe, pergunta. Eu perguntei e o meu brodão João Emílio... Me deu a dica Tem duas travinhas pretas aqui Empurra a cabecinha da trava E puxa o, o pininho E aí tira os magnéticos que tem nela aqui E a capinha magicamente sai fora Beleza? Bem pessoal, então Eu já tirei a peça aqui mas eu vou colocar de novo pra vocês. Essa aqui é a pecinha da... A capinha da ignição. Ela é só uma pressãozinha de cada lado aqui. Puxar e deu. Soltamos os dois parafusos que tem aqui. Que seguram o tanque. E... Tadam! O coração... Da nossa GSX-S1000 Tá aí Vou retirar ele agora Quinta-feira estará remapeado E depois eu mostro pra vocês a bagunça Só que agora que eu lembrei de uma coisa, né, gurizada Eu não liguei a moto, né Vamos fazer isso agora Com ela peladinha mesmo Vamos lá preste atenção na oscilação que a gente tem do, do escapamento, tá? Não do escapamento, mas da, da leitura da, da ECU com misturas de gases, ar, gasolina... perceber a oscilação a lenta dela fica irregular a lenta da moto fica irregular isso acontece devido à troca do escapamento original pelo, pelo full, né? Uh, ele tem uma liberação maior de, de gases na hora da combustão do, do motor. Então, uh, acaba dando essa oscilação. Agora, com o remapeamento na quinta-feira, o problema deve estar resolvido. Entre outras belezas. Falou, galera? Obrigado, E aí galerinha, voltamos então, remap feito na ECU da Ruiva e vamos agora ligar a moto para ver como é que ficou, vamos prestar atenção naquela questão da oscilação de... da lenta. Bom pra vocês?